Hoje saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, sim, emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim, pois o processo de emagrecimento é uma maravilha, porque dá mais agilidade para você entrar dentro de um ônibus, dentro de uma moto, é exatamente isso, existe muitos tipos de dieta. Existem muitas formas de emagrecer. E no meio de tantas formas de emagrecer, talvez a tua cabeça fique bagunçada. O que você precisa é de um treinamento que diz assim: faça assim, assim, assim, assado e acabou. E logo, logo vou te mostrar um blog. e Neste blog tem treinamento que te ensine como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, como emagrecer? Acesse já o blog. De como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Ah, uh.